Compre suas gemas mais baratas com segurança e rapidez no Portal dos Créditos. Use o cupom de desconto GordinhoClash e compre com o melhor preço do Brasil. Acesse portaldoscreditos.com.br. Hey, e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, eu tô aqui pra trazer um vídeo muito louco pra vocês. Porque, manos, olha só o que está acontecendo com a carta Spark no Clash Royale. Galera. O Spark já tem uma história aí, de certa forma, de ser uma carta meio bugada. Nessa atualização, quando foi lançado o Tornado, dava pra você fazer um bug em que mesmo que você puxasse o Spark lá pra longe, onde ele não tivesse mais distância suficiente para atacar ainda assim mesmo de longe ele iria atacar assim como vocês estão vendo incluindo esse último replay que vocês vão ver logo em seguida que é simplesmente incrível o spark atacando quase do outro lado do mapa e ainda assim acerta o corredor manos é impressionante fiquem esbasbacados e incríveis impressionante isso que pode acontecer mas o bug que está na moda entre aspas o bug que está todo mundo relatando hoje recebi vários e-mails e como esse bug está se repetindo bastante me chegou a passar na cabeça que talvez poderia ser um hack e hoje eu vou ensinar a vocês como é que você faz para o seu spark atacar duas vezes ao mesmo tempo sim senhoras e senhores Apenas uma vez que ele carrega ele vai acertar duas vezes E pode ser a torre, pode ser cartas defensivas, pode ser esqueletos, pode ser qualquer alvo Como vocês vão ver nos replays Vários youtubers já fizeram vídeos mostrando esse possível bug, esse possível hack Mas eu vou provar para vocês que tudo não passa de um bug e logo vai ser corrigido Então se você quiser usufruir disso daí Corre, porque na próxima atualização Isso já não vai mais funcionar Bom galera, vocês estão vendo alguns replays que eu peguei Da internet, quando eu fui procurar isso no Youtube Eu vi que estava sendo uma febre, tem um monte De vídeos falando sobre isso, tem um monte de pessoas Relatando que isso aconteceu com elas Mas, o que prova que isso não é Um hack, é que as pessoas que postaram Isso, postaram como se fosse um bug Onde elas não estavam utilizando um hack E além disso, no final Eu vou provar pra vocês, porque eu consegui Repetir esse bug, e como que eu consegui Repetir esse bug, foi observar Observando esses replays que vocês estão vendo aí, dá pra gente notar com muita tranquilidade que o Spark só consegue dar esses dois tiros ao mesmo tempo em uma situação. Primeiro, tem que ter várias tropas do seu oponente perto dele, isso pode ser incluído aí torres defensivas, a torre da arqueira do oponente pode estar tá incluso também, tropas defensivas e outra coisa que é essencial. Para esse bug funcionar é que você deve estar ali com o feitiço de fúria para você jogar no Spark. Eu tentei várias vezes fazer esse bug sem o feitiço de fúria, mas não funciona. Então, basicamente, você tem que estar tá ali com o seu Spark preparado já com a com o tiro carregado, você joga o feitiço de fúria e ele pode ter a chance de atacar duas vezes esse é o grande problema do bug, porque ele não tem uma constante, pode ser que funcione, pode ser que não, então realmente não é algo que vá prejudicar tanto assim o jogo, já que não é algo que você possa repetir todas as vezes que você queira você pode fazer o bug, você pode comprovar que o bug funciona mas só que não vai funcionar todas as vezes, então eu queria deixar claro que não é um bug que vai afetar nenhum tipo de gameplay talvez possa até afetar de alguma maneira né você acabar conseguindo acertar a torre do seu oponente como esses caras conseguiram fazer vocês estão vendo aí no replay mas não é algo que você vai conseguir realizar todas as vezes então não dá pra contar com esse tipo de estratégia principalmente porque ela muito provavelmente vai ser corrigida na próxima atualização então vocês já viram aí vários replays do bug funcionando e agora eu vou mostrar pra vocês, eu junto com o meu aplicativo de desenvolvedor, coloquei o meu iPad de um lado, meu iPhone de outro. E na conta Gordinho Delícia, como na conta Gordinho Lindo, eu fiz uma estratégia para ficar mais fácil de poder repetir esse bug. Tudo que eu coloquei ali foram cartas que pudessem sobreviver ao Spark, mas não necessariamente matar ele rapidamente. Por exemplo, o Exército de Esqueletos, como vocês viram nos replays, é, constantemente são usados... Pra poder contra-atacar o Spark, nesse caso eu não coloquei ele porque senão eles iriam matar o Spark muito rapidamente. Então eu coloquei ali o Cavaleiro, coloquei o Bombardeiro, coloquei o Golem de Gelo. Algumas cartas que poderiam levar esse dano aí pra gente poder repetir. Mas como vocês podem ver pelo replay, eu tentei várias vezes usando o Feitiço de Furo e mesmo assim só consegui no último minuto da batalha contra, contra eu mesmo, basicamente... Vamos acompanhar comigo agora em câmera lenta, vocês podem ver. Eu coloquei ali, ó, o Cavaleiro, coloquei os Bárbaros, coloquei o Golem de Gelo e coloquei o meu Spark. Uma coisa que eu notei é que quando eu coloco o Spark recuado, bem longe, ap aparentemente o bug não funciona. Então eu coloquei ele na frente, coloquei meu feitiço de fúria e quando as tropas ficaram perto o suficiente, quando ele conseguiu carregar, ele jogou o primeiro tiro, matou dois bárbaros, não conseguiu matar ainda o cavaleiro, mas mesmo assim o bug não funcionou de imediato. Porém, da segunda vez que o Spark atacou, ele terminou matando ali o cavaleiro, o restante dos bárbaros e o segundo tiro ele logo imediatamente passou ali um segundo apenas, ele já jogou o segundo tiro no golem de gelo E o feitiço de fúria terminou logo em seguida Ou seja, eu consegui dar três tiros com o Spark O primeiro ele deu normalmente, carregou normalmente O segundo ele levou meu cavaleiro, os dois bárbaros e depois o terceiro logo em seguida levou o golem de gelo Ou seja, o bug está funcionando, está se repetindo Outra coisa que pode influenciar nesse bug é que como vocês viram A maioria das vezes que o bug funciona é quando... O, o, o primeiro tiro do Spark Ele consegue matar mais do que três tropas. Nesse caso, como com eu consegui repetir, ele, repi, ele conseguiu matar o cavaleiro e dois bárbaros. Ou seja, três. O segundo tiro foi lá e matou o golem de gelo. E vocês podem ver que esse bug se repete muito, por exemplo, quando a pessoa usa o exército de esqueletos. Porque o primeiro tiro do Spark dentro da Fúria mata muitos esqueletos e o segundo é logo em seguida em um alvo aleatório. Ou seja, talvez possa essa ser uma outra variável que você pode testar. E se você testar e funcionar, não se esqueça de deixar aqui nos comentários, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, gostou do conteúdo. Es se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Eu consegui fazer o bug, quero ver se vocês vão conseguir. E lembrando, mesmo que você possa ficar nervoso por eu estar espalhando essa notícia, galera, esse bug vai ser corrigido em breve e não é algo constante. Não dá pra você utilizar essa estratégia para você definir o Spark com o feitiço de fúria, usar o bug do Spark com o feitiço de fúria como a sua estratégia principal, porque nem sempre. Vai funcionar, mas às vezes funciona e eu espero que vocês tenham gostado agora sem me de vocês. Falou, um grande abraço do Gordinho, galera. E até a próxima.